Tá, que é muito, muito fácil, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, eu vou passar para vocês como fazer o ponto. Tá, então esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 1. Um. Então, primeiramente, eu vou fazer 5 mais 5 mais 5 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha. Esta então, aqui eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto, faço um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, pulo, um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, pulo. Um, dois, três, quatro aqui no quinto, um ponto baixo, então, então essa é a primeira carreira. Então, hoje eu vou passar para vocês como diminuir, tá, então, se vocês quiserem fazer um triângulo para fazer o chale ou uma gola ou um lenço né, enfim aí aqui você vai começar fazendo aquela correntinha bem grande do tamanho que você quiser múltiplo de 5 mais um ok então por exemplo você quer fazer um chale de um metro e vinte aí você faz um metro e vinte de correntinhas múltiplo de 5 mais um tá quer é de dois metros então você vai fazer dois metros lá de correntinha múltiplo de 5 mais um e assim por diante ok então aqui eu já vou começar a diminuir tá então essa primeira carreira aqui eu deixo assim e agora a gente vai começar a diminuir ok então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui na argolinha eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto ok então essa é a primeira diminuição Faço uma correntinha e sempre você vai começar assim tá bom então aqui na próxima argolinha vou fazer um ponto alto dois três quatro uma correntinha e aqui na próxima argolinha eu vou repetir quatro pontos altos aí eu faço uma correntinha de separação na próxima argolinha, eu faço quatro pontos altos, e assim eu vou até o final. Então, chegando aqui, para terminar, eu faço uma correntinha, aqui na última argolinha, um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar, vou dar uma, duas, três laçadas, aqui no ponto baixo, tá? Vou tirar aqui de dois em dois aqui assim e aqui no final ó, ficando com três eu arremato todos ok vai ficar assim então da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou virar o meu trabalho tá então aqui nesse espaço um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, aqui no espaço, o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo, e assim eu vou, tá bom, até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês, então, aqui ó, eu vou copiar, tá? Então, aqui ó, nesse primeiro espaço. Eu vou fazer ponto baixo então aqui ó nesse último espaço eu vou fazer o ponto baixo então aqui eu preciso de mais sete correntinhas um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui eu preciso do ponto baixo tá aqui eu comecei com três correntinhas tá três correntinhas aqui então eu vou fazer o que um ponto alto aqui no último ponto onde tem as cinco correntinhas né bem aqui faço ponto alto ok então eu fiz aqui mais uma diminuição tá bom faço uma correntinha vou virar ok então agora é a carreira tá dos pontos altos então aqui eu fiz uma correntinha duas três quatro cinco correntinhas eu vou repetir a mesma coisa eu vou começar fazendo Dois pontos altos, ok. Quando eu terminar, eu vou terminar da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom. Aí na próxima, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, e assim por diante. Vai ser uma repetição sempre essas duas carreiras aqui: o começo e o fim sempre será igual. Então, olha só, vou mostrar mais uma vez aqui como terminar, tá. Então, aqui eu fiz um ponto alto, um ponto alto sem terminar. Vou dar uma, duas, três laçadas aqui, onde tem aquelas três correntinhas, bem aqui na primeira correntinha. Aqui, ok. Aqui eu vou tirar de dois em dois, tá? Fazendo um ponto alto triplo sem terminar. Fico com três, dou uma laçada e arremato, tá? E agora eu faço uma correntinha e viro novamente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, então aqui eu já tenho uma correntinha, duas, três correntinhas. Vem aqui no espaço, faço ponto baixo e começo as argolinhas, tá? Sempre assim, sempre repetição. Olha só, ok. É como eu falei para vocês: se vocês pegarem a régua e fizer isso aqui, vai dar na mesma, tá? Por isso que eu falo: é, é bem legal esse método da régua. Que ele dá certinho, olha só, ele dá certinho, tá bom? Como aqui é um leque, então você calcula a metade do leque. Então, aqui tem quatro pontos, dois pontos. Se tiver que algum leque, tiver que, por exemplo, aqui tem cinco, entendeu? Então, a metade você baseia três pontos e assim por diante é muito fácil. Por isso que eu falo para vocês. Coloca a régua que dá certinho. Então aqui eu fiz umas diminuições, tá? Só para dar exemplo para vocês. Se vocês quiserem fazer uma blusa ou, né, uma saída de praia que seja, tá? Então aqui vocês vão fazer a mesma diminuição, depois seguir fazendo reto. Dá para fazer o decote e acaba dessa mesma forma, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou estar Passando para vocês como fazer o aumento. E se vocês quiserem seguir fazendo aquela peça, vocês podem estar fazendo também, tá bom? Então, se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.